Uma das maneiras que certas pessoas encontram para lidar com a repressão do seu espírito natural de espontaneidade é através do consumo de drogas. O álcool e algumas outras drogas paralisam temporariamente a censura da nossa psique, que tende a reprimir toda e qualquer coisa que possa não ser socialmente aceitável. E isso permite um rompante passageiro de espontaneidade. Infelizmente, esse rompante, ele é antinatural, é distorcido, é destrutivo e acaba levando a outros tipos de repressões. O processo de cura e crescimento requer que deixemos de nos manipular com substâncias artificiais, que procuremos conhecer a nossa psique. Precisamos assim confiar mais no nosso eu natural e sensível e nos expressarmos de maneiras mais saudáveis em nossa vida. Pense bem, eu estou com você.